Recentemente tem tido uma onda de filmes redimindo vilões e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Sou Miki. Sou a Júlia. Esse é TV em Cores. Começando esse vídeo, já pedindo aquele like, se inscrever caso você não esteja inscrito e apertar o sininho, o sininho é muito importante. Por que, Júlia? que é importante. Porque ele dá notificação quando tem vídeo novo aqui no canal. Vamos começar o vídeo? Vamos. Bom, eu, como grande entusiasta do Batman, que as, reconheço que ele é doido, os vilões dele são muito piores e eu não aguento mais o Coringa! É, e é engraçado falar pior, né? Porque às vezes falar de vilão ser pior é uma coisa boa, Sim, né? Sim, era pra ser bom! Mas a gente tá falando de um negócio saturado que o <risos> Coringa. Cara, o Coringa já tem na série, apareceu lá em Gotham, já temos aí do Esquadrão Suicida, temos o incrível do, do Nolan, né? Que a gente teve com Heath Ledger. E agora a gente vai ter... E ainda tem o antigo do, do, do Nicholson. E do Nicholson, e agora a gente vai ter com o Joaquim Phoenix. Gente, chega! Já deu, né? Eu acho que já deu. O pessoal tá falando que vai ser bom, que vai sair em festival renomado de cinema. Mas tem várias problemáticas, principalmente nesse filme do Joaquim Phoenix, que a gente vai debater um pouquinho e mostrar por que não era tão necessário, né? Pois é. Eu não falo isso porque eu não gosto do Coringa, eu falo isso, na verdade, porque eu gosto do Coringa. Eu acho que essa tentativa sempre de trazer um Coringa diferente, primeiro que desgasta o personagem, ele fica cansativo, ele deixa de ser multifacetado e ele perde muito da essência dele. Uma das coisas que eu tinha problema de fazer filme de origem é isso. Eu, eu, só, eu já falei em vários vídeos, eu amo filme de origem, eu, acho, eu gosto muito de ver como a pessoa se tornou o que ela é. Só que o meu problema com o Coringa é que ele é completamente descompensado. E se você faz um filme de origem disso, você diz que isso tem uma razão. E honestamente, não tem razão. É, a problemática desse novo filme vai ser a justificativa do Coringa ter virado Coringa, que tem um problema assim bem misógino né e bem Sim. machista. A gente já cansou dessa narrativa, sabe? O cara é ignorado pela mulher que ele gosta, ele se revolta e vira um surtado. Olha só, desculpa faz terapia. É, é o que é necessário pra todo mundo, Tá né? todo mundo aqui tentando, sabe? E o que eu fico refletindo muito é qual é a real necessidade de fazer mais uma versão de um, um personagem que ele já é muito multifacetado, ele é muito complexo, então fica mais difícil de fazer um trabalho bom e dois, é um personagem que não só é multifacetado, mas ele tem várias versões, tanto no cinema quanto na TV atualmente. E algumas são ruins. Muito, muito. Então a gente, a gente falar, tem qual? que falar a gente tem que falar, eu acho que a gente não pode falar. Porque as pessoas têm que ter as próprias escolhas. Comenta aí qual que você acha que é a pior versão do. Porque Curibra. honestamente você vai ter opção. E a gente não tá falando que histórias de vilões são ruins, muito pelo contrário. Porque eu achava que malévola não era necessária. E quando eu vi, eu falei. Esse filme é incrível. Sim, malévola, assim, doeu. É um filme que dói, assim, ele, ele é bem pesado. A gente ficou meio tenso em cenas, principalmente na cena da Asa. Acho que a cena da Asa mexeu com muita gente. É, e a gente tem que colocar uma estrelinha, assim, pra Malévola especificamente, porque eles têm uma abordagem muito responsável, assim, e muito respeitosa de como tratar abuso sexual, principalmente mostrando pra criança as consequências e as coisas todas negativas que acabam acontecendo na vida da pessoa que sofreu esse abuso. Sim, é, é, é uma maneira muito inteligente, muito poética, e é isso, ela machuca, mas ela não é gráfica. E não só isso, dois, parece que tem uma justificativa muito interessante também. Assim, as histórias da Malévola, a gente nunca espera que elas sejam tão incríveis quanto elas são, mas é a Malévola, né? A gente também não tem como dizer que não vai ser bom. Uhum. Mas é isso, a gente não esperava que o primeiro filme dela fosse ser tão bom quanto foi. E a gente vê aí que tem como a gente fazer um filme bom de origem e origem de vilão de uma forma que funcione. Venom, eu, assim, eu coloco, você já tá... Eu Então. Eu gosto muito do início dele, até o segundo ato, assim. Eu acho que depois que ele fica que é horrível. É maravilhoso, é tão ruim. É, é, tipo, eu acho que pra mim, Venom é dividido em duas partes. É a galera que gosta de um filme de terror vai gostar dessa parte, porque o cara se ferra. O início é incrível. O início é incrível. E aí é pra galera bizarra depois que vai olhar e falar assim: Isso é um lixo, eu amei. É, é aquilo. <risos> Já deu certo na bilheteria, vai ter o dois, né? E... Perfeito. Mas é isso, gente, não teve nenhuma grande problemática, tem a qualidade que é debatível, assim, vai ter gente que não gostou, vai ter gente que gostou, só que a gente não tem, mais uma vez, a gente colocando um cara numa perspectiva onde ele fez uma coisa muito errada e a gente tá tentando justificar do porquê que ele é uma pessoa ruim. E, assim, o Ed não fez nada de errado. O Ed Brock era um jornalista. Ele foi perseguido, perdeu a vida dele ficou revoltado. Assim, justificado. Justificado. E tem um elenco muito bom. Venom já é... Assim, a gente não tinha tido uma história levemente ou, tipo, minimamente boa sobre Sim. ele. Porque a gente teve o Homem-Aranha 3, que foi uma história... Sim, sofrível, sofrível, sofrível. Eu não faço comentários sobre filmes de Homem-Aranha do Tom McGuire. Eu uh -huh. já deixei isso sério. Não, mas é que é isso. Não só é complicado, mas é ruim aquele é Venom. Demais. E a gente pôde ter uma redenção mínima. O filme não é tão bom, esse solo dele. Só que dá pra funcionar. E eu fico na dúvida se realmente vai dar pra fazer isso com o novo Coringa. Sim. Porque ele parece vai ser mais adulto. E quando a gente coloca coisa adulta... Isso as pessoas acham que é uma justificativa para poder ser explícito Sim. e responsavelmente. É aquela coisa, pra mim, o problema é o gráfico, é ser muito gráfico. Porque honestamente, a gente já tá assistindo, a gente já entendeu. Você não precisa ser gráfico, você tá sendo gráfico, você quer causar um desconforto específico. E honestamente, quanto mais você usa isso, mais desnecessário fica. E eu tenho muito nervoso de filmes que as pessoas consideram adulto, porque elas fazem isso. E isso não é ser adulto, isso é ser desnecessário. É você não saber construir uma narrativa. O problema pra mim é como às vezes as coisas são usadas graficamente. Porque filmes adultos, as pessoas acham que podem jogar assim: estupro, é, morte, sangue. Tá, ok, isso, isso é comum, isso pode acontecer. Mas quanto mais você usa, mais desnecessário fica e mais porco e, e vazio fica a sua narrativa. E assim, a gente acha ruim. <risos> e agora a gente quer saber de vocês, né? O que vocês acham dessa nova onda de vilões, de histórias de origem de vilões? E se você tá animado ou tá meio com o pé atrás pro novo Coringa? E pra nova Malévola também, que tá saindo nos trailers ah, aí. Tá, tá também... assim, incrível. A gente já tá assim, 10, be... 10 barra 10, mas a gente tá esperando o filme sair. Mas comenta aí o que você também vai achar sobre esse filme, que parece que vai ser maravilhoso. Malévola 2, gente. não é. um já foi, é incrível. O Coringa a gente tá aqui com o um pezinho. Mas a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.